Meu nome é Luiz Roberto de Paula, sou antropólogo de formação, fiz ciências sociais na graduação e depois mestrado e doutorado em antropologia. Durante mais de 25 anos eu trabalho fundamentalmente com população tradicional, e mais especificamente com população indígena, onde eu dediquei boa parte, tanto mestrado, doutorado, como assessorias, consultorias, tem uma experiência bastante antiga é, em relação a esse tipo de temática. É, eu trabalho fundamentalmente com a questão territorial e sustentabilidade, é, já é, Pude participar de consultorias para a FUNAI, para o ITESP, que trabalha com quilombos, com a avaliação de impacto ambiental. Então o tema do Estado, da política pública e do território sempre teve presente na minha, em toda a minha formação e na, na minha atuação profissional, como também é, na militância pelos direitos desses povos. É fundamentalmente eu, o que, que a antropologia traz né, de diferente em relação a outros olhares e que complementa é, o curso do BPT, eu imagino que seja o fato de dar bastante ênfase à perspectiva do nativo, que é o nosso grande compromisso, tanto teórico, metodológico, como no campo da militância. Então fazer com que a percepção e a perspectiva dos povos com os quais a gente trabalha apareça de uma maneira é, dentro da academia com o mesmo estatuto científico que, outros, que outras vozes e narrativas costumam ter. É... Ah, hoje eu dou, o ministro, fundamentalmente duas disciplinas no BPT, Sociologia dos Territórios e Patrimônio e Paisagem Cultural, Sociologia dos Territórios, de fato, é onde eu consigo é, trazer a perspectiva antropológica com mais força, né, aqui dentro da universidade, e eu, quando trabalho, tanto com fenômenos, fenômenos associados ao urbano, ao rural, mas sempre levando em conta essa perspectiva de formação minha, que é trazer a, as percepções dos grupos com os quais a gente trabalha e não necessariamente, ou somente, ou exclusivamente a do Estado ou do analista, então, né? é, os alunos que se propõem, né, que tem interesse em trabalhar comigo, fundamentalmente é que tem uma abertura de trazer para a agenda de pesquisa. Eu costumo brincar com os alunos. É importante ler Marx, Weber, Durkheim é, e todos os autores, inclusive os antropólogos, Lévi-Strauss, mas a, a grande é, contribuição que a antropologia pode trazer para um aluno interessado é, em entrar nessa agenda mais antropológica é justamente aquilo que eu falei no começo, que é levar a sério a perspectiva dos nativos que, com os quais você trabalha. Então veja... Seja qualquer tipo de fenômeno social que você, que você propõe a estudar, seja, na, seja um fenômeno urbano como a violência, né? ou, ou, ou um fenômeno rural onde uma população tradicional esteja envolvida como impacto de uma hidrelétrica, a ideia é que independente do fenômeno que você trabalhe, é, independente do espaço que você trabalhe, a perspectiva antropológica de sacar a visão do outro sobre o fenômeno, de fazer etnografia no grande sentido do termo, que é, é, é mergulhar no modo de vida do outro para entender, a partir da lógica do outro, como eles pensam o mundo. Esse é o grande, esse é o grande subsídio que, na perspectiva antropológica, a gente pode trazer para o debate científico-acadêmico de política pública de, e, no caso dessa junção, com o planejamento territorial. Hoje eu estou com dois projetos de, de, de extensão, um que está terminando, a presença indígena na cidade, que implica fundamentalmente, dentre uma série de variáveis, a mobilidade e, a, e, a, e, a, e, e as redes territoriais com as quais esses índios estão imersos na grande São Paulo e na região metropolitana e seus vínculos com os territórios de origem. Um segundo projeto que a gente mandou agora, uma equipe para o ano que vem, que é aproximar os índios da universidade, abrindo a, a, a universidade para os índios, inclusive numa perspectiva de que a gestão territorial e o planejamento, planejamento é fundamental para eles, eles já têm muita clareza, vários grupos indígenas têm isso, então lá para frente a gente imagina que a população indígena entrando na universidade, tenha em sua agenda disciplinar várias disciplinas que um aluno do planejamento tenha. É, por fim, tem um projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo, que é a participação indígena em processos eleitorais, implica uma série de outras questões, né, de análise da relação do Estado com os índios, a política partidária, mas também... É, um dos objetivos meus é estar espacializando esse tipo de coisa, já que há uma distribuição da participação indígena nas eleições de norte a sul, leste a oeste. Bom, de qualquer forma, hoje é muito difícil não falar em território e espacialização em qualquer tipo de fenômeno social que você esteja analisando. Ou pelo menos, é, você pode não falar, mas se você quiser falar, facilmente você consegue conectar, já que as sociabilidade se dão fundamentalmente num espaço, né? Por fim, o que eu poderia dizer para os alunos, eu costumo dizer para vários alunos desde que eu estou aqui, desde 2000 e final de 2013, ah, o aluno não sabe, ah, o planejador territorial que vai fazer, olha, cada vez mais eu imagino que um bom profissional que trabalha na FUNAI, que trabalha com os índios, no ITESP, que trabalha com comunidades quilombolas em São Paulo, num setor da prefeitura que trabalha com ocupação, com populações, com... com é, com a desigualdade sociocultural presente né, nos espaços do Brasil, é um planejador territorial que tem um múltiplo olhar né, sobre as diversas dimensões né, do, do fenômeno social estudado, portanto, que leve em consideração a perspectiva do Estado, do agente público, mas também nunca deixe de esquecer e levar em conta com o mesmo estatuto, a perspectiva das pessoas que trabalham, eu acho que esse, esse, esse, esse profissional tem um campo enorme é, é, que vai se abrir cada vez mais e que independente de estar regulamentado ou não, a questão é que o perfil e a biografia desse indivíduo, biografia acadêmica e de experiência certamente vai dar um diferencial fenomenal quando ele estiver numa ONG, numa prefeitura, em qualquer outro tipo de órgão que trabalhe com o planejamento e políticas públicas no Brasil e em qualquer outro lugar.